Olá, se acedeu um computador em anos 80 e 90, provavelmente trabalhou em MS-DOS. E, para além de trabalhar em MS-DOS, certeza que se lembra dos jogos populares nessa altura, como o Prince of Persia, que tenho aqui na imagem de fundo, o Tetris, Invaders, Street Fighter, SimCity, enfim, imensos. E, por isso, há uma forma de conseguir aceder a estes jogos a funcionar simplesmente através de um browser. Eu vou mostrar como de uma forma muito simples e gratuita. Então, para isso, basta aceder eh, ao site Archive.org, depois na descrição do vídeo tem o um link direto para este diretório, e neste diretório eh, podem pesquisar, ou podem ver aqui, eh, quais são, qual é o jogo que querem utilizar. Por exemplo, temos aqui Super Street Fighter 2, eh, temos eh, Prince of Persia, muito popular, temos aqui o Pac-Man, Uh, Stunt também era um jogo muito popular, uh, Pac-Man, Batman, uh, Fórmula 1, Test Drive, este Test Drive lembro perfeitamente, Sim -Ant, também me lembro, enfim. Tem aqui o uh, Total Carnage, tem imensos jogos clássicos que, que vocês se lembram. Então, basta clicar naqueles que querem, Back to the Future, uh, Karateka, este era um, um jogo mais básico, Mario, Azul, isto deve ser do ano 92, 93, enfim, tem mesmo muita queberta, e este queberta é muito antigo, muito antigo mesmo. Tem aqui muitos jogos clássicos. Então o que é que tem que fazer? Uh, basta escolher o um jogo, eu vou entrar por exemplo no Prince of Persia, tem aqui o famoso Street Fighter, que certamente jogaram em, eh, também na, em salão de jogos, e agora ele está aqui a carregar... O... Temos aqui a famosa introdução. Ok, temos aqui o início da história. Eu vou avançar. Certamente se lembram deste, deste início do jogo. Portanto, eu cliquei eh, com o rato duas vezes para entrar no jogo. Agora carrego na tecla Escape para sair da máquina virtual. Isto é uma máquina virtual, Então está aqui o meu rato. É quase como emular um Windows dentro do Mac ou emular no Windows outra máquina do Windows. Portanto, damos dois cliques entramos na emulação. Escape parecida emulação. Portanto, entrei. Ok, para subir. Lembro perfeitamente de jogar este jogo num, num uh, Schneider. 91, talvez. Ok. Aqui penso que temos que nos segurar. Ok, tínhamos que segurar na ponta. Perdi um bocadinho de energia. Agora, qual é a tecla para tirar a espada? Já perdi. Vamos agora ao Test Drive 3. Quem se lembra do Test Drive? Uh, 1990, jogo de 1990. Incrível, de 26 anos. Uh, vamos ver, tem um mais antigo. Eu penso que o Tetris é de 86. Vamos já experimentar. Ele está a carregar, portanto ele emulou aqui uma máquina com MS-DOS e carregou o jogo. Lembro perfeitamente desta introdução da Hakolei de presente, que também era o da Fórmula 1. Cá está o carro. Vou dar dois cliques para entrar aqui na máquina virtual. Ok, aqui para escolher o carro. Isto já era 3D, era muito à frente. Ok, vou escolher este carro. Qual era a opção para colocarmos mudanças? Ah, está aí mudanças automáticas. Vou ultrapassar. Acho que há uma altura, se eu for... Uh, ai, ai, ai, que vou-me despenhar. Acho que há uma altura se formos excesso de velocidade. Cá está, despenhei-me. Ainda tenho mais 4 vidas. Tetris. Vamos ao Tetris. Clico, ele está a carregar o jogo. 86. Este jogo tem 30 anos. Alguns vocês, que calhar, não tinham nascido, outros já tinham nascido, andavam cá neste mundo há muito tempo. Aqui está o famoso Tetris, 1986. Ok, vou escolher o nível de 0,9, vou colocar o 5. E pronto. Ok, espero que tenham gostado aqui deste, deste momento nostálgico para vocês poderem emular uma máquina MS-DOS com uh, esta quantidade de jogos disponíveis para recordar anos 80 e anos 90.